Olá, Paraíba! Cá estamos mais uma vez para gravar e trazer para vocês as novidades do mundo da tecnologia e da cultura da internet. Vocês já sabem, né? Está no ar mais um quê? Isso mesmo! Paraibite! Samsung lidera vendas de smartphones no Brasil e Apple não cresce. Veja ranking! Instagram permite excluir usuários silenciosamente da conta pública e também passa a mostrar usuários online. WhatsApp limita encaminhamento de mensagens. Veja como funciona. Google vai substituir Android pelo Fuxia nos próximos cinco anos. Disney lançará primeiro filme com realidade virtual. Você trocaria o seu smartphone da Motorola por um LG? Ou trocaria o seu Samsung por um celular da Apple? Bom, sua resposta eu não sei. O que eu sei mesmo é que o brasileiro gosta de um celular baratinho. Uma pesquisa realizada pela CounterPoint revelou quais empresas venderam mais aparelhos no país no primeiro trimestre deste ano. Em quinto lugar está positivo com apenas 1,9% das vendas. Em quarto, a toda poderosa Apple, com 5,7%. Em terceiro, tem a LG, com 11,4%. A Motorola vem carimbando o seu crescimento no segmento e é o segundo lugar, com 19,8% das vendas. E a campeã é a coreana Samsung, com expressivos 45,6% das vendas de smartphones no Brasil. E aí, qual dessas marcas você prefere, hein? Eu aqui, ó, tô com Motorola. O Instagram trouxe duas novidades bem básicas, mas super úteis nesta semana. Você tem uma conta pública e gostaria de impedir que algum hater te siga? Agora você pode! A funcionalidade permitirá aos usuários remover seguidores dos seus perfis mesmo com uma conta pública. E o melhor de tudo é que a limpeza é silenciosa, onde o outro usuário sequer será notificado. E a outra novidade é que o Insta tornou mais fácil para você saber quem está online. O aplicativo agora usa o famoso pontinho verde ao lado do ícone de cada perfil que estiver online. A informação aparece em vários locais do app, como no direct e também na lista de amigos. E o WhatsApp continua lançando funcionalidades para combater as fake news. Grande parte dessas medidas vem depois de 27 pessoas morrerem na Índia devido a boatos espalhados pela plataforma. Nesta semana, o aplicativo de mensagens começou a limitar o recurso de encaminhar mensagens em uma tentativa de impedir que conteúdos falsos viralizem. A mudança já entrou em vigor no mundo inteiro, embora o WhatsApp esteja tratando-a como um teste. Com a atualização, os usuários poderão encaminhar uma mensagem para, no máximo, 20 pessoas ou grupos por vez, bem diferente dos 250 chats que antes poderiam receber a mesma mensagem de uma só vez. Chegou a hora de mais um VaptVupt, informações e notas para você ficar ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. A Google está planejando substituir o Android pelo Fuxia nos próximos cinco anos. O Fuxia é um software de versão própria da companhia e teria como foco os comandos por voz e o amplo uso da inteligência artificial. O objetivo da Google é usar menos a tela sensível ao toque e explorar melhor os comandos vocais e de aí. De acordo com o levantamento do Mundo, a Samsung possui o aparelho com melhor bateria do mercado. O ranking tem o Johnny M7 Power em quinto, Asus Zenfone Max Pro em quarto, o Verne X1 em terceiro, o Xiaomi Mi Max em dois em segundo e o Samsung A9 em primeiro. A Disney lançará no mês que vem o seu primeiro curta-metragem em realidade virtual, Cycles. O filme deve estrear durante a conferência Anual da Associação para Maquinário Computacional. E é o primeiro da empresa e um dos primeiros de um grande estúdio a ser produzido usando a tecnologia de VR. Pois é isso, estamos de volta de mais um Vapt Rup. E aí, gostou das notinhas de hoje? E você, gostou da, das dicas dos melhores aparelhos com as melhores baterias? Pois bem, comenta lá no arroba TV do Gordinho PB e fala o que você quer ver por aqui, tá bom? Já sabe, né? Chegou a hora da despedida, infelizmente estamos nos despedindo de mais um Paraibite, a nossa vigésima primeira edição muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado também pelas interações ali nas perguntas no Instagram. Eu botei uma pergunta lá, o pessoal interagiu. Muito bacana. Me segue lá, arroba e fala o que você quer ver por aqui. Uma dica, um aplicativo, um tutorial, enfim. Como eu falei, segue também arroba TV do Gordinho PB para você ficar por dentro de tudo e dos bastidores aqui da TV do Gordinho do que rola por aqui, tá bom? Muito obrigado. Compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo. Fala o que você gostou aqui. ó, oh, tem isso aqui? Não está no Paraibi. Tá tá gente falou isso e tal. Manda lá para todo mundo. Gostaria de mandar um abraço especial para Gisele, nossa, nossa espectadora aqui lá do Recife, rapaz. Falou que tava assistindo Paraibi, que é acompanhando aqui também o com elas. Tá gostando diretamente do Recife. Muito obrigado, Gisele. Abraço, viu? E pra vocês também, um abração. Até a próxima aí. Tchau, tchau, Paraíba!